Eu tô quem, é? quem é, Vai, vir, meu? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha da pra... puta o, é o que é que vive, o que eu sinto e me inspiro sem segurança. Tô equilibrado, eu não meto no histórico, eu sou do pouco, o me identifico fica com medo. 24 anos passados numa vida bem dura. Eu apertei a levantar os braços para não viver a escravatura. Yeah, mano, tinha que ser, mano. A chega, Hello. Hello. Onde a diferença sempre faz parte do modo do teu continente. Polícia na tua zona acidentes por Polícia na é minha zona frequente, delinquentes. Infelizmente a batida não é para todos, mas toda a gente que vive no bairro e é afastado de uma vida decente. Com ambas as qualidades do filho do presidente, mas isto está bem para a sociedade. Quanto o falsas é diferente? já yeah, não para ser diferente então. Mantenho-me focado com os meus objetivos, já a seguir, é, a fazer. Focado em estar orientado e you os know, não everyday. Da minha pessoa, o inverso contrário do que eu já fui a rei. Respeito é base da minha humildade e assim continuarei. Eu estou mesmo à vontade com realidade transmitida. Batatatis é verdade, mas não caem na cantiga. Rolado yeah. com capacidade de virar artista. Sempre, sempre, sempre. Se fala dentro da minha cidade que já arrebento na pista. Bora, bora. Eu to on a full time, libertado, vou puta risca. Espírito. Espírito. Espírito. Eu to habituado a improvisar com tudo. Beto para o meu lado e toca a pódio que absurdo. É mesmo sentado um rolando neste rumo. Eu to focado e é tua rima dos arrumos. Yeah. Se to focado, dedicado, olha para o meu passado. Olha. Não temos por isso sofrimento acumulado. Eu parei a minha benção e é claro é. que eu fico a já, yeah, com 24 nas costas, o que posso dizer é que uma vida de mercenário eu tive, yeah? já, sangue, lágrimas e suor, hoje vivi. Já não estou parado, eu tenho me preparado, algo mais forte. Yeah. Ironicamente yeah. editado, verbalizado, da minha boca uma shot. Eu já não tatuo, caso o pague o outro outro outro. E de vez em quando sai da modos a galote. Tô bala. Eu sou a mensagem da paz, o sangue derramado. Com a minha voz, sempre a rebentar até o nome interligado. Com a minha garra, tenta a minha sorte. Quando o cão de hoje o a capa. No mesmo tirar o capote. Olha agora, agora, agora. Eu tô, eu tô. Um bocado a estar orientado, you know every day. A da minha pessoa, inverso o contrário do que eu já fui arreio. Estar orientado, you know every day Da minha pessoa, é inverso contrário Do que eu já fui minha rei Respeito é base da minha humildade E assim continuarei me, Eu estou mesmo me, à vontade com realidade transmitida You know, you know, you know bitches é verdade, mas não caio na cantiga Never, never, bitches é verdade, mas não caio na cantiga Never, never, never, bitches é verdade, mas não caio na cantiga Yo Zé, Yo Zé, Yo Zé, Yo deixa Yo Zé, Yo Zé, Yo Zé, Yo Zé, Yo Zé, Yo Zé, Yo Zé, Yo